Hoje vamos falar sobre o fim da paixão. A gente termina a relação, a gente troca de parceiro, a gente dá um chifrão, o que, que a gente faz? Olá pessoas lindas, nós somos o terapeuteando a dois. Sou Everton Oliveira. Sou a Arina. E nós estamos aqui <risos> para trazer para você os aspectos da arte de se relacionar Se relacionar melhor, se relacionar com afinidade, com amor, com verdade Então, eu acredito que todos entendam que, que a paixão é algo que deixa a pessoa ludibriada Totalmente boba, afetada, cegamente E quando a pessoa tá apaixonada, ela faz coisas mirabolantes Exatamente porque muda toda a estrutura hormonal da pessoa, e aí ela vai fazendo, né, tendo também aspectos emocionais muito profundos, e tudo isso tem a duração de três a seis meses, no máximo um ano, e a pessoa fica lá naquele mar de rosas, e aí chega um momento que isso acaba. Diante até de, de questões de como a sociedade atual é, de tantos filmes, novelas, séries, Muitas pessoas acreditam que a paixão ela tem que ser duradoura. Pessoas acreditam que a paixão tem que ser algo que move as pessoas o tempo todo. Elas acreditam que elas precisam estar apaixonadas o tempo todo e aí foge da responsabilidade do que é viver um relacionamento mais sustentável, mais responsável, com mais assertividade. A paixão ela não possibilita fazer isso. Exato. Eu já fui essa pessoa viciada em paixão. Você também, né? Sim, com certeza. Eu achava que não tinha como a gente viver um relacionamento e quando acabasse a paixão tinha que ir embora, porque acabou a paixão, que absurdo, isso tem que durar para sempre. E eu fiquei por muito tempo procurando essa paixão o tempo todo, até eu crescer e entender, né? Não só crescer de idade, como amadurecer como mulher e eu entender que a paixão, na verdade, ela é uma parte da relação. E ela é natural e eu fui estudar sobre isso. Então eu fui entendendo que isso é natural, a gente se apaixonar. Só que o problema é que a gente fica tentando reproduzir o que você falou, Hollywood, conto de fadas, né, novelas, e a gente quer vivenciar aqueles filmes românticos, Água com Açúcar é a Mulherada assiste, se derrete inteira. Ai, é tão lindo, ele largou tudo por mim. A neurociência, eles chamam isso de, como é que é o nome aqui? Alteração Eufórica Automática que na verdade o que acontece, a paixão, essa emoção é tão forte, é tão forte dentro do cérebro, que ela acaba reprimindo, como se estivesse inibindo as funções do córtex pré-frontal. Então ela para de ter lógica. Ela para de conseguir ter esse raciocínio lógico. E entender que existem consequências futuras. E ela fica meio boba mesmo. Então larga tudo pelo outro. muda lá pra PQP. Nem conhece a pessoa. A gente tava vendo né, um vídeo hoje que foi chocante. A moça tava conversando no telefone. É, um cara da cadeia, ah, provavelmente. Tá. Ligou pra ela, sem querer. Não sei se ele foi passar trote ou não. Porque ela não, não entrou em detalhes. E aí ela ficou conversando com o cara que ela nunca viu na vida. O cara tava preso. Eles ficaram trocando Conversando Um mês depois, ela foi lá na cadeia pra visitar o cara. Se apaixonou por ele, engravidou dele nesse primeira vez. Vendeu, vendeu a casa. casa dela pra tirar ele da cadeia. Quer dizer, ah, nunca tinha visto esse homem na vida. Em um mês de telefone, ela já fez tudo isso. Paixão. Né? Paixão. Por quê? Inibiu o córtex pré-frontal. Ela ficou sem conseguir raciocinar, né? Então, por isso que a gente vê essas super declarações, né? Essas ações gigantes. E a gente vê isso como que lindo. Ele é tão romântico, ela é tão romântica E aí a gente fica procurando isso na vida real Isso é quase inexistente eu Até digo que isso na vida real Pode gerar prejuízos maiores ainda Porque Sim. eu já vi pessoas Que estão em relacionamentos estáveis E exatamente por se apaixonarem Por outras pessoas Abandonam o que é coerente Pra ir viver uma aventura Pautada numa paixão Exato, que vai acabar Que vai acabar que e bacana. aí é a hora que as pessoas pensam na possibilidade de botar a mão na consciência e falar olha, o que, que eu fiz? Porque é muito natural você se apaixonar por outras pessoas. Quando a pessoa é apaixonante. né A pessoa tem características que são muito que te inebriam ali. Aquilo pode acontecer. A questão não é que você não vá nunca mais se apaixonar e se você se apaixonou tem alguma coisa de errado. Não, a questão é o que, que você vai fazer quando aquela paixão acontece se você está dentro de um relacionamento. Né? Você vai viver essa paixão ou você não vai viver essa paixão. É uma escolha. Essa questão da paixão ela é muito importante a gente falar sobre isso. Porque muitas pessoas querem terminar o relacionamento quando acaba a paixão. Como se isso fosse uma realidade em todos os relacionamentos. Olha e precisa inter... ter essa paixão. E não é real. Que interessante você falar sobre isso. Porque eu tenho uma sensação de que muitos adultos ainda vivem paixões que estão pautadas num aspecto juvenil. Exato. De não olhar para Nem se estar tá magoando e ferindo o outro. Vai lá e, e faz coisas que... É, nem ela mesma acredita depois. É, porque a paixão me move. Então, tudo é... É Justificável, né? Tudo é justificável. Porque eu estava apaixonado. Não é bem assim. Então... Só pensando aqui num aspecto de... Né, e agora? O que fazer a partir do momento que a paixão acaba... É, acho que o mais importante diante disso é a gente se conscientizar que a partir do momento que a paixão acaba é a hora que a vida real começa. Né? E eu falo que a vida real começa é onde você vai realmente entender por que, que você escolheu aquela pessoa. Né? Porque quando você tá movido a paixão, é mais uma coisa também física. Você tá muito naquela questão corporal. Só que a hora que essa paixão acaba é ó, oh, peraí, eu tô com essa pessoa eu gosto dela, né? eu escolhi, então... Ou é... não, porque pode acontecer de você ter ficado naquela relação com a pessoa enquanto havia paixão, acabou a paixão, você vê que não tem nada, porque é quando acaba a paixão que você vê quem realmente o outro é. Eu concordo, mas vamos partir do pressuposto aqui que as pessoas, né? <risos> quando acabou a paixão, elas se gostam. E aí... Você descobriu, acabou a paixão, você olha e fala assim, nossa... Quero estar com essa pessoa. Perfeito. Apesar de não ter mais paixão. É, exatamente. E aí é que a gente abre aqui o pretexto de que a vida real começa. Aliás, o pretexto não, o contexto de que a vida real começa é, quando a paixão acaba. Porque você vai pensar em o que, que você quer compartilhar com aquela vida. Quais são os valores que você vai compartilhar com aquela pessoa. É, quais são as coisas que vocês vão fazer juntos. Quais são os planos que vocês têm juntos. Por que, que vocês decidiram ficar juntos no sentido de bem-estar? O que, que um promove para o outro que vai fazer com que ambos cresçam? Então assim, existem muitas coisas para serem feitas a partir do momento que a paixão acaba Porque a gente tem realmente que ter conscientização Que a paixão ela é parte de um processo dentro do relacionamento E ela vai chegar ao fim para se estabilizar Exato, porque quando tem paixão você não vê as incompatibilidades né? Por que, que eu falei ou não? Você quer continuar ou não? Porque acontece muito quando você está apaixonado você não perceber que o outro não tem nada a ver. Que as pessoas pensam de forma diferente, têm visões de mundo diferentes, crenças diferentes, querem coisas diferentes. Às vezes a paixão é só uma paixão mesmo. Às vezes só vale ali aquele, aquela nove, e meia semana de amor torrencial né? sobe pela parede, sobe no ventilador e uuuh! Isso só serve para isso. Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa começa a se relacionar com a outra numa puta paixão e aí acaba a paixão a pessoa fala, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí a pessoa, por acreditar nos filmes hollywoodianos, novelas, ter crenças específicas, ela acredita que ela precisa continuar aquele relacionamento. Não necessariamente. Né? Então, é muito bom quando a paixão acaba, porque ali você tem uma capacidade de prestar atenção se é com aquela pessoa que você quer dividir a vida. E você não precisa dividir a vida com todo mundo Nem que você ama Muito menos com quem você se apaixonou Porque você se imagina casado Com várias pessoas por quem você já se apaixonou Meu Deus do céu Eu não me imagino uh, melhor <risos> Por que eu nem fiquei pensar. solteira por tanto tempo né, Sem me casar Porque eu não me via casada com aquelas pessoas Eu sabia que era ali que tinha Prazo de validade Eu tinha total consciência disso Então eu não casei né? Então quando acabou o prazo de validade Tchau <risos> né? Uma coisa que é interessante É que quando acaba a paixão também é, E a gente passa novamente A ter um raciocínio lógico Mais coerente As pessoas começam a é, Entender os padrões de comportamento umas das outras Sim. E elas passam também a enxergar Quais são os erros né, Quais são as, inc as incompatibilidades As incoerências E isso é o que faz com que a pessoa Tenha discernimento para é, decidir se ela vai continuar ali ou não, decidir. E, e é engraçado, eu tô falando dessa questão de tomar uma decisão quanto a isso, porque tem muitas pessoas que não decidem, elas continuam, continuam. arrastando aquilo, Deixa levando. A vida me levar. Né, mesmo querendo dizer não pra algo que elas sabem que não vai fazer bem. Ela já sentiu um grande não, mas ela não tem coragem ou não acredita que isso é possível. Muita gente acredita que é assim mesmo. É, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. É tudo difícil, complicado, pesado, pesar, né? Tem que ser assim. E aí entra essa questão de você tomar a decisão. Então tá, acabou a paixão. Aqui eu quero continuar ou não? Quero, sim, quero continuar com essa pessoa. Temos a mesma visão de mundo, né? A gente tem valores muito semelhantes. Vejo o meu futuro com essa pessoa. É uma pessoa que sabe se relacionar, é uma pessoa madura emocionalmente. São pontos muito principais de você observar por aí, tá? Se você tá nesse momento, porque é por isso que você está assistindo esse vídeo. Então, é essa pessoa que eu quero dividir minha vida. Vale a pena seguir. Então, a partir daí, o que fazer sem paixão? Simples. Viver um dia de cada vez, no sentido do que a pessoa quer experimentar com o outro. Viver várias experiências, se, se testarem novamente, sei lá, ver quais são as coisas que elas vão fazer juntas, para onde elas vão juntas. É, sei lá, viajar juntas, o que, que elas vão construir juntas, vão praticar esporte juntas, elas vão ter hobbies juntos. É, entender que a vida ela vai continuar, você precisa se adequar no sentido de ter experiências que vão é, confirmar se aquilo, a decisão que você tomou é assertiva ou se vão desvalidar essas decisões e falar: olha, realmente a paixão acabou, eu continuei, tentei e vi que isso não tem nada a ver comigo né, vamos sentar para conversar, porque Exatamente. é, e é muito importante a gente ter essa consciência que isso é possível, né, pra gente não ficar depois muito chateado, magoado, triste, saber que acontece, é natural, e a partir daí você tem a habilidade de poder construir o amor real, porque o amor é construído pós paixão, Perfeito. né, então é tudo isso que você trouxe, é muito importante. Só que o que acontece muito não é uma construção de um amor sólido, maduro, né? uma união real, que é por isso que as pessoas começaram a se relacionar. O que acontece muito quando acaba a paixão são brigas, discussões, cri crise, pegação no pé, encheção de saco e vira aquele inferno. E a pessoa fica presa né? nessa ideia fixa, de aonde foi parar a pessoa porque eu me apaixonei. E não sai disso, né? ela não segue em frente, ela fica presa ali e fica criando um mundo de Bob na cabeça, né? E cria, e cria, e cria, e vai criando, e vai viajando, aí vai viver a realidade. Eu tô aqui pensando em situações também que eu vi no consultório de pessoas que elas já eram casadas há, sei lá, 30 anos. Elas não falavam do casamento, elas falavam exatamente das grandes paixões que elas viveram. Ai, deveria ter ficado com fulano de tal. E aí eu sempre penso assim, ah, tá, poderia até ter ficado, mas e na hora que virasse uma rotina de casamento também? Porque vai virar também, tanto exatamente. quanto, porque o problema não é o outro, é os dois, a forma como as duas pessoas se relacionam. Exatamente. esse tipo de, de ação e de comportamento acaba causando dor na pessoa. Né? Ela pode até desenvolver algum tipo de transtorno depressivo, de ficar vivendo no passado e sabe que não pode retomar aquilo. Mas enfim. Então uma coisa muito importante para a gente observar quando a paixão acaba é não entrar nesse ciclo de críticas, né? de observar as diferenças que você não via antes e culpabilizar o outro porque o outro mudou. O outro não mudou. O outro continua sendo quem é. Quem mudou foi você, que passou a enxergar a realidade. <risos> né? Começar a construir um diálogo, a partir daí, ajuda muito as pessoas não ficarem criticando umas às outras e culpabilizando umas às outras e vai inflando, e vai virando aqueles relacionamentos infernais de pessoas que só discutem, brigam e batem boca e não sei o quê, como se o outro fosse culpado da paixão ter acabado, da própria ilusão que essa pessoa cria que é natural de uma paixão. Né? Não foi o outro que te iludiu. Foi a paixão que te fez ficar iludido. E é um mecanismo natural do corpo do ser humano, das relações, da questão hormonal, da questão cerebral. A gente pode falar até da questão energética, da questão funcional de se apaixonar para procriar. Né? Você tem período de tempo para ficar apaixonado, procria, beijo, tchau. Será na natureza, é isso. Né? Os animais... Tá Entrelaçam Ela ali, beijo tchau. Simplificou, tá vendo? Se os animais se apaixonam por um tempo, então o ser humano também a paixão vai acabar. Então é isso. E dá, <risos> e dá graças a Deus que a, que a fêmea não vai te comer, né? Porque tem vários. Louvo a Deus, o macho é devorado pela fêmea. fêmea. Algumas, algumas espécies de aranhas também. Então, exatamente. Ela mata o macho. Abelha, né? A abelha rainha mata o zangão. Ele só serve para procriar, porque não serve para nada. Ele tá não é vendo, nem gente? operador. Ó, então, cuidado Operadão, com essas paixões devastadoras aí. <risos> cuidado que a rainha vai te matar. <risos> mas, aí, não, humano, não necessariamente isso precisa acontecer, né? Um monte de gente faz, mas não, não é bem Pô, assim. Acabei de pensar em crimes passionais. Exato, ó, foi mas... isso que eu pensei também. Mas, tirando essa parte muito louca, né? <risos> <risos> então, se a gente começar a construir ali a questão de, de um diálogo já bem aberto, né? Um diálogo honesto, sincero. Transparente. Transparente. E você conseguiu observar o outro, que não é o seu inimigo, mas era uma pessoa que estava tão apaixonada quanto você, e os dois estão tentando começar o relacionamento de novo. É como se fosse um relacionamento novo. Porque você conheceu o outro estando apaixonada. Sim. Aí você começa a... Olh... Se você conseguir virar essa chave em você, né? E que você conseguir trazer esse olhar, bem, bem da criança mesmo, né de estar tá descobrindo, de estar tá explorando uma nova pessoa, uma nova relação. Se ambos conseguirem fazer isso, vai ser lindo. Eu pensei aqui, enquanto você estava falando sobre essa questão da criança, eu pensei na possibilidade de ambas as pessoas estarem abertas para é, desenvolver uma relação de amizade exato principalmente né construir é, exatamente essa porque parceria né já for, já foram é, amantes né da paixão porque agora depois da paixão não trazer esse aspecto de serem amigos primeiro para ir desenvolvendo vários outros aspectos para fortalecer e construir o relacionamento enraizar né o relacionamento como se você fosse criando raízes ali amizade é uma das principais né e trazer essa questão de parceria para ir construindo um relacionamento, né? Um amor sólido e com nenhuma é árvore. Vai construindo e crescendo. Aí vem filhos, vem netinhos e não sei o quê. né, vai construindo, porque aí bate um vento e não cai. Né? Por exemplo, vem uma super paixão por outra pessoa. Se ambos tiverem estruturação, raízes bem feitas. Muito né? bem. Muito bem. E essa questão de acabar a paixão, construir um amor um relacionamento verdadeiro, tudo isso a gente fala bastante aqui no nosso canal, né? Perfeito, todos os nossos vídeos são exatamente para que as pessoas entendam vários aspectos de relacionar-se muito bem.